Posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção na direção correta. Utilize os quatro parafusos menores para fixar. Pegue um dos braços e posicione nos furos do assento. Parafuse utilizando os parafusos menores. Faça o mesmo do outro lado. Parafuse o encosto no assento, utilizando os quatro parafusos maiores. Encaixe os pés no assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.